Muito bem-vindos outra vez todos, muito obrigada por estarem aqui. Temos, temos aqui de um lado a Helena Santos, do outro o Carlos Locília e ainda temos em representação da trânsito o Lucas Santos. Obrigada aos três. Bom, temos dois, duas pessoas que se, que, que se dedicam a pensar o cinema, obviamente. Uh, o Carlos Locília uh, é, é saísta, escritor, conhecemos uh, também uh, uh, o seu trabalho uh, também na Trânsit, nas suas colaborações na Trânsito, e, além disso, é professor uh, na área do cinema, mais na parte de análise, teoria, uh, na Pompeu Fabra e na ASCAC, não é? E depois temos a Helena, que é socióloga e professora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na, na área de Economia da Cultura, não é? Uh, pronto, convidamos as dois para falar sobre, sobre este tema da, da nossa convocatória, do número especial uh, da Trânsito e do Argumento, uh, agora que vai sair no final deste ano. O tema é, uh, aliás, uh, convocatória é essa, uh, na qual contamos com colaborações também da Helena e do Lucas. Uh, o tema é cinema, pós-verdade e bolhas. Uh, entendemos uh, que, que, assim, de uma forma muito básica ou, ou genérica, pós-verdade, entendemos como uh, uma ausência de, de uma realidade compartilhada, de factos todos estamos dispostos a aceitar, uh, como que a terra é redonda, por exemplo, uh, e, e portanto, isto não tem sido conducente a um estado de tolerância ou diversidade saudável de opiniões, e bem pelo contrário, tem exacerbado uh, opiniões, sentimentos individuais e pessoais e levado a alguns extremismos. E o que nós queríamos pensar era o papel do cinema nesta... Hum, nesta conjuntura. E a nossa, a nossa convocatória tem um subtítulo, portanto é Cinema, Pós-Verdade e Bolhas, e o subtítulo é Fazer Filmes e Ver Filmes. E curiosamente ou não, temos aqui duas pessoas que, que se dedicam a esses dois ou cada, um, cada uma delas a um desses, mais especificamente, a um desses momentos, digamos assim, o fazer e o ver, cronologicamente, são, são distintos, não é? Uh, digamos que o Carlos se tem dedicado mais uh, ao antes, digamos, ao processo de construção do filme, tudo o que leva um filme a ser o que é, as suas motivações, intenções, opções estéticas e não só, um, e a Helena tem-se dedicado mais ao pós, ao, quando já temos o objeto acabado, já temos um filme, quem é que o projeta, quem é que o vê, como, onde, quando, porquê, para quê? Enfim, e tendo em conta esta distinção uh, cronológica, eu começaria pelo Carlos, um, perguntando, porque também quando falávamos, o Carlos uh, disse que, que lhe poderiam interessar aquilo que ele chamou as formas da pós-verdade, uh, como uh, a mise en scène tem, uh, se tem visto cada vez menos comprometida com uma ideia de real ou de verdade, e, e para isso citou o Bazin, e como se tem imposto, uh, ou oh, imposto, como é que se diz? Como se tem imposto, desculpem, às vezes não sei falar português, como se tem imposto um, um, estilos mais uh, neutros e planos. Um, e, e, e gostava de pedir ao Carlos que, que, nos, que desenvolvesse, esta ideia eh, e nos clarificasse o que é que quer dizer com estilos mais neutros e planos, eh, conduzindo-nos até aquela hipótese ou aquele corolário de que as séries eh, poderiam ser a pós-verdade das imagens, com as suas eh, mise-en-scene eh, enganosas. Eh, Carlos. Bueno. Pues eh, gracias, Margarida, gracias por la, por la invitación para, para estar aquí hoy, gracias a, a Elena también y a, y a Lucas por, por, estar, por estar esta tarde aquí. Bueno, no es, no es una cuestión fácil todo esto y, y tú, Margarida, creo que lo has planteado de una manera muy clara desde, desde ya desde el principio, tan clara que yo no sé si me voy a, a, a ser capaz de estar a la altura de esa... De esa transparencia y de esa claridad, porque desde que yo os escribí ese email que tú has, eh, del que tú has citado ahora estas palabras, etcétera, etcétera, he ido pensando y tampoco veo la cosa, tampoco veo la cosa tan, tan clara. Para empezar, para empezar, yo diría que la palabra posverdad, eh, y sobre todo relacionada con el cine, me produce sentimientos ambivalentes. Sentimientos ambivalentes en sí misma, como decía, es decir, eh, por un lado hay una posverdad, digamos, negativa, hay una posverdad eh, mala, por decirlo así, una posverdad que no creo que, que pueda hacernos ningún bien, que es esa posverdad que niega cualquier tipo de. Mm, yo no diría de verdad, porque ahí está un poco el, el intríngulo de la cuestión, ¿no? sino que niega cualquier tipo de anclaje en una cierta visión de, de la realidad, es decir, todo vale entonces ese todo vale es lo que, lo que a mí me parece dudoso hay otro tipo de posverdad o no sé si llamarla posverdad o la tendríamos igual en este en este con lo que hoy surge un poco la solución o tendríamos que llamarla de otra manera que me parece por decirlo así más atractiva ¿no? o por lo menos más que puede dar lugar a un cierto debate, yo creo que jugoso. Eh, y es esa... Pues, ¿verdad?, por seguir llamándola de este modo, que se enfrenta a cualquier tipo de tiranía de la certeza, por decirlo también, de alguna manera. Es decir, eh, las certezas que vienen a zanjar las cuestiones. Entonces, yo ahí podría adherirme un poco a este tipo de, entre comillas, posverdad. Es decir, la, de algún modo, la irrupción de la duda en el, en el, panorama, en el panorama de lo teórico. ¿no? En la irrupción de eh, no dar por sentada cualquier verdad que se nos intente imponer. Claro, ahí las cuestiones ideológicas tienen mucho juego también. ¿Dónde está...? una ideología más o menos progresista en cualquiera, de, en, cual, en cual de estas dos versiones de la posverdad que acabo de más o menos intentar por lo menos definir. ¿no? Eh, esa me parece una, una cuestión importante y que, y que deberíamos quizá indagar más en eso. Evidentemente sé que estoy simplificando muchísimo, que podríamos hablar a partir de ahí de de Descartes y de lo que viene de la duda metódica y de lo que significa ya esa posverdad cartesiana, si podemos llamar, llamarla de algún modo, pero bueno, para, para simplificar las cosas un poco lo que acabo de, lo que acabo de, de decir. ¿no? Entonces, pasando, pasando a, lo que, a lo que tú estabas introduciendo ahora, eh, esa posverdad de las imágenes, esa posverdad de, de, de las formas del cine, evidentemente eso fue lo primero que pensé cuando, cuando me lanzasteis ese envite ese cuando, me, cuando me propusisteis participar en este coloquio eh, lo primero que pensé fue precisamente eso, ¿no? es de qué manera el cine formalmente ha acabado arrasando con una cierta búsqueda de la verdad, que esa es una expresión que me gustaría luego desarrollar un poco. ¿no? Esa búsqueda de la verdad, como ya apuntabas tú, Margarita, viene de Basel y de todo lo que en un cierto momento representó una cierta tendencia a la teoría cinematográfica. ¿no? Desde ese punto de vista es evidente que esa búsqueda de la verdad de algún modo ha sido cancelada. Ha sido cancelada y ya no importan las imágenes tanto como búsqueda de esa, de esa verdad, sino como pura transmisión de ideología a veces, eh, o pura comunicación. Yo siempre en esto recuerdo un, un, una intervención de Deleuze, de, de Gilles Deleuze, en, eh, inaugurando un curso, me parece que era una vez en, en, en una universidad francesa, en la que decía que de ninguna manera el cine debía considerarse comunicación el cine era arte entonces ahí me parece que a veces tenemos miedo últimamente de, de utilizar esa palabra utilizar la palabra arte no eh, desde las mismas facultades universitarias es, es decir estamos muchos de nosotros somos profesores de comunicación audiovisual entonces les decía no el, el cine no sirve para, para comunicar para comunicar existen otras cosas. ¿no? El cine sirve como objeto estético a partir del cual se pueden extraer ideas, que son dos cosas, dos cosas distintas. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa mmm, comunicación o esa visión del cine como comunicación, sea, que tanto detestaba Deleuze, se ha acabado imponiendo y entonces las formas ahí vamos un poco a lo que a lo que tú decías se han simplificado para acomodarse a esta nueva función del cine o de las imágenes no se han simplificado hasta el punto de que bueno para ir un poco ya más rápido como decías tú, las series serían el epítome de todo esto no la serie sería eh, el ejemplo perfecto de un lenguaje absolutamente ya simplificado que ya no va en busca de una verdad como quería como quería Bazin eh, sino que da la verdad por sentada y simplemente intenta comunicarla. Entonces, a partir de ahí, nuestra labor yo creo que es desestructurar todo eso y ver si es cierto lo que se nos está, lo que se nos está ofreciendo. Evidentemente, a partir de ahí podríamos hablar, seguir hablando de Basen, seguir eh, diciendo de qué manera Basen, en, en el fondo, no estaba en busca tampoco de una verdad. Es decir, cuando Basen, por ejemplo, habla del plano secuencia, Y dice, en el plano secuencia, el espectador, la espectadora, lo que hace es mirar donde quiere y, por lo tanto, abrazar la ambigüedad de lo real, está hablando precisamente de eso, de la ambigüedad de lo real, por lo tanto, esa cuestión de una verdad también queda puesta en entredicho, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que a partir de todo eso surgen toda una serie de, de cuestiones de esa posverdad en lo formal, de esa posverdad en la estética del cine, en la estética contemporánea del cine, que, que puede dar juego para, para, para muchas cuestiones teóricas de, de ahora en, en adelante. Pero bueno, ahora ya me cayó una vez expuestos los, los temas principales de lo que quería decir. Uhum. Uh, o que eu queria perguntar uh, à Helena é se, de facto. Uh, bom, a Helena enviou-nos, uh, como, como eu tinha dito, uh, uma, uma contribuição para a nossa convocatória, que muito agradecemos, sobre uh, o segmento não comercial uh, da exibição de cinema, uh, com alguns dados de uma investigação conduzida, particularmente em Portugal, não é? E eu queria. Saber se, se, há, se tem uma ideia acerca de, do papel que os cinemas ou os, os exibidores de cinema não comercial, vamos chamar assim, podem ter um, nesta. Ou seja, se podem, enquanto entidades e enquanto espaços físicos, ser um ponto de encontro realmente, um um espaço de diversidade e, e talvez até de fuga a certas ditaduras de capitalismo, da mediocridade, ou se são nichos como outros quaisquer, se são circuitos fechados e também eles saem elitistas, de certa forma? As perguntas são difíceis, Carlos, tens razão. Ah, da Margarita. É, eu... Quando a Margarida estava a formular a questão, e estava a formular a primeira parte da questão, eu estava a preparar-me para dizer, claro, evidentemente, locais de interação, diversidade, depois a Margarida estragou a questão e disse, ou oh, são nichos elitistas fechados, estou a brincar, não estragou a questão, mas, mas colocou-a noutro, noutro patamar, não é? Eu, eu acho que são, são coisas diferentes. A, a, a, a minha questão, a nossa questão, tenho trabalhado com uma jovem economista que se rendeu às minhas coisas mais da sociologia, evidentemente, é, a, a, a nossa preocupação é de facto tentar valorizar um segmento onde eh, ver cinema não é só... Escolher um filme de um menu, não é, que esteja em exibição, eventualmente combinar com os amigos e eh, voltar para casa. É, é porventura, o, o único segmento onde a gente tem uma informação mais eh, densa sobre aquilo que nos é oferecido ver, seja um conjunto de filmes, ou seja, um filme, e a partida a expectativa de haver alguma reflexão lá durante a exibição, durante a exibição não estou a dizer interromper o filme para conversar, mas nesse espaço de visualização do filme a expectativa é que haja algum momento de conversa, portanto não de transmissão, para usar as palavras de Carlos, não de apenas transmissão, no sentido de alguém nos explicar quem é o autor, o que é que o filme representa, alguma leitura, digamos, introdutória ao filme, mas haver a possibilidade de uma reflexão a partir do filme. Se me é permitido um parênteses, um bocadinho, não queria que parecesse preguiçoso. Há, há muitos anos que eu mostro aos meus alunos, na Faculdade de Economia, são alunos de Economia e Gestão, é muito importante não esquecermos isso, que pouco vão ao cinema como pouco vão ao teatro, e muitas vezes quando vão ao cinema vão ver, vão jantar fora com os amigos e veem um blockbuster na, na, televisão, na televisão, num centro comercial. Há muito tempo que eu lhes mostro o... Eu, eu vou dizer o título em inglês, uh, Making an American Citizen, da Alice Giblaché, uh, que é um filme silencioso, uh, que tem uma ideia de, de, de, dos Estados Unidos, também uma questão de género muito fincada, e é muito engraçado porque eu não faço um contexto do filme como suponho que o Carlos fará, quanto quer dizer, eu não, não apelo tão, tão diretamente à, ao meu pouco conhecimento, é, é pouco, eu não sou especialista, a Margarida sabe, mas ao meu pouco conhecimento de estética, de, de apelo um bocadinho mais à história do cinema, por exemplo, que é para, para estes alunos é mais é mais fácil, peço desculpa Carlos, é um bocadinho mais comunicacional, uhum. mas poupo-os bastante a uma, a uma qualquer posição mais de origem estética porque muitas vezes eles não são capazes de acompanhar, por muito que isso me custe, e eu uso muito cinema, é muito prático também, devo dizer, e, e em relação a este filme, em que eu, na maior parte das vezes, o passo a partir de um projetor de, um, de uma coisa do YouTube, portanto, em salas com bastante iluminação para se conseguir ver direito uma película a correr, mesmo em vídeo, eles vêm no com muita atenção e fazem muitas perguntas, e isso mostra pegando naquilo que disse, portanto, e pensando nos espaços de interação, na possibilidade de haver diversidade, é um… eles têm um choque logo o filme, não é? Muitos deles nunca tinham visto um filme ainda do tempo do, do, do, do silêncio, não é? Ah, e, e, e, portanto, onde eu quero chegar é que… portanto, isto vem a propósito da primeira parte da pergunta, não é? este segmento não comercial, uh, até um certo patamar, permite isto, que eu também experimento de outra maneira e com objetivos às vezes muito oportunísticos nas aulas, mas eu mostro este filme, eu mostro este filme há, há mais de 16 anos. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que eu me lembrei hoje e que… E portanto, e eles… O, o, o tipo de aluno já variou imenso, hoje até são quase todos estrangeiros, são de Erasmus, e eles ficam, eu não estou a dizer que gostam do filme, mas eu também não é isso, a experiência estética também não é necessariamente uma experiência de prazer, não é? No sentido do gosto, desse, dessa dimensão do gosto, mas... É uma experiência que também tem este lado da gente saber o que é que está a ver. E a partir daqui eu tenho a certeza que alguns vão procurar outras coisas. Houve um deles aqui há uns anos que me veio perguntar sobre o Griffith. E eu disse, mas caramba, mas onde é que você foi encontrar isso? Ele disse, foi depois de andar a querer rever o filme que nos mostrou. Esse caminho, as minhas aulas não são sobre cinema, não são sobre, digamos, estética ou arte, nesse sentido mais estrito-senso, mas esse caminho muitas vezes eles descobrem. Portanto, por paralelismo, no setor não comercial há de facto uma expectativa de interação em que, por um lado, quem não conhece pode perceber o que vai ver, isso também é importante, não no sentido da pura transmissão, mas de nos abrir um caminho, não é? Vamos imaginar, nunca ouvi falar do, do Baza, eu, se calhar, eu quero que alguém me introduza minimamente, não é? Não é o caso, mas podia ser numa questão, noutra questão. E, e isso nós não temos nem sequer no setor semicomercial, que é o setor uh, dos, não é, das, das salas de cinema, que de facto são cinemas chamado alternativo, mas são subsidiadas, na maior parte dos casos, e muito bem, mas numa base comercial, porque essas, justamente porque o tipo de apoio é de outra ordem, têm também uma questão de mercado maior e a proximidade não é a mesma, não é? Portanto, primeira parte da questão. Segunda parte da questão, eu não estou a pensar só em Portugal, ok? Estou a falar muito em geral. A segunda parte da questão, em alguns casos é verdade, eu acho. Na maior parte dos casos hoje não diria que é. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que os segmentos não comerciais, tanto que são sobretudo cineclubes, algumas associações culturais que usam o cinema para as suas atividades, ou também exibem cinema, programam, cinema de senso na verdade, também estão a precisar de mostrar que existem e que têm valor. E são muitíssimo precárias, porque, agora, usando Portugal, nós temos no Porto o Cineclube do Porto, que tem permanentemente as salas cheias, mas o Cineclube do Porto é uma alternativa a outro cinema de qualidade que nós aqui também temos, não é? E se a gente olhar para a programação, não é só do Cine Clube do Porto, há, uma, há, há de facto uma necessidade de também atrair públicos. Uma grande parte dos filmes que são hoje mostrados nesse setor não comercial são filmes que tiveram estreias comerciais muito recentes. Há quem conteste, fico muito zangado, eu não sei se fico zangada, porque fora das cidades como o Porto, por exemplo, em Viseu, eu não sei exatamente como é, mas nos lugares mais pequenos, Viseu tem uh, uma boa programação cultural, tem o Teatro Viriato, tem, o cine, tem o, o cine Clube, portanto, Viseu não é também uma cidade pequena de interior uh, uh, daquelas que está muito isolada. Mas, mas outras localidades, até aqui no Norte do país, não têm mais do que, essa, do que essa possibilidade de ir ver cinema, de mostrar cinema. E não têm outra oferta cultural, não têm. Não têm dança, não têm teatro a não ser teatro amador, têm música muito pouca e muito daquela mais comercial, mas não têm programação regular de cinema. E quando isso acontece, eu, não, eu acho que a única maneira de puxar as pessoas para aquilo que pode ser um caminho estético, que depois não as ponha a ver séries uh, só, não é? Para usar o um exemplo do Carlos, é justamente ter aqui alguma negociação entre o que eu quero mostrar de uma arte mais pura, que é um exercício que pode ser muito difícil, mas há de ser muito gratificante, pensamos nós, acreditamos nós nisso, e gratificante e com possibilidades futuras muito grandes, é negociar isso com alguma daqui, algum daqui, algumas coisas que são aquilo que as pessoas podem ter condições de perceber, portanto, que no fundo não é, eu acho que os marketeers até sabem isto muito bem, a gente pode dar alguma contemporaneidade e alguma superficialidade e, a seguir, essas mesmas pessoas são capazes de, bem enquadradas, ver um outro tipo de filme e, como acontece com os meus alunos, achar que o filme é interessantíssimo, ninguém me disse que gostou muito, mas disse-me interessantíssimo. Portanto, foram para casa a pensar. Um, desse ponto de vista, quando às vezes também a leitura cinematográfica é excessivamente fechada, isto é, nem é tanto a obra ou as obras, é o modo como elas são apresentadas. Quando elas são muito fechadas, eu acho que há muita gente que foge do cinema como arte, com a mesma velocidade ou a mesma convicção, com que não entra num grande museu de arte. Faço-me entender? E, portanto, às vezes isso pode acontecer, porque o cinema tem um, um purismo também muitíssimo forte e que se habituou, de alguma maneira, a ter habituou, Teve sempre necessidade de o defender muito mais do que a arte, por exemplo, as artes visuais mais canónicas, mais, vou-lhe chamar clássicas neste sentido, não é? é? Que nunca precisaram de andar propriamente a justificar que eram arte, não é? Os museus de arte, na maior parte são públicos, portanto, vieram de cima, foram-nos impostos, digamos, foi-nos imposta uma concessão de arte e de estética que tem mudado, evidentemente, mas que veio de cima do Estado, nomeadamente, não é? No caso do cinema, o percurso não foi esse, foi outro, não é? Foi, entrou por outro lado não é? e foi-se afirmando nesta dualidade entre, eu vou dizer, arte e indústria. Portanto, quando também, na minha opinião, não é? Às vezes se fecha muito numa, num discurso muito autossustentado, é? portanto, que é, que é fechado, é rígido, e que existe também uma descodificação muito grande, muito difícil por quem está a ver de fora, uh, corre o risco de aparecer como, de facto, uma qualquer coisa a que eu não, não acedo, a não ser que vá... Uh, uh, Fazer um, um curso de história de cinema ou de arte de cinema. E como o cinema, tal como uma certa música, por exemplo, uh, não tem aquele caráter, não é? uh, uh, digamos, estabelecido, institucionalizado o caminho desse, desse, desse estatuto, que tenha tal arte mais. Uh, mais institucionalizada, não é mais, eu, eu digo clássica, mas não é no sentido do período histórico, ok? Como não, não vem daí, precisa de um bocadinho mais de plasticidade, não é? Portanto, e nesse sentido, é verdade que algumas comunidades cinéfilas são muito fechadas, como os músicos de jazz também continuam a ser. Eu acho que vou calar, Margarida, tem que nos pôr na isso, ordem. Isso coloca, eu estava a ouvir a Helena e estava a pensar que isso coloca hum, muita responsabilidade do lado do programador, não é? ou seja, uma perspectiva, hum, mais uma vez, é isso. O Carlos está a falar mais de quem faz, de maneira de fazer filmes, e a Helena está-nos a falar da perspectiva Uh, depois de, de, de quem vê e, e portanto a responsabilidade do programador uh, também não é uh, de, de se ignorar uh, é no, no processo todo porque, porque é isso, para, para, para um espectador uh, aceder a determinadas coisas se calhar tem que ser exposto a outras antes e tem que haver aqui um equilíbrio e um compromisso tem que haver um programador é? Sim, sim. Eu posso programar cinema, mas programarei sempre a brincar, não é? Claro, claro. Será sempre uma brincadeira, não é? Claro. Não, no sentido em que eu não, não tenho legitimidade para saber, posso até, posso até ter alguma legitimidade para imaginar um tipo de programação, mas não, não é a mim que me podem pedir que programe filmes. Faço-me entender. Claro. E essa fronteira, eu acho que tem que estar muito clara. E Sim. se estivéssemos a falar só de Portugal, daqui íamos para a rede de teatros e cinete teatros, é melhor não ir <risos> É melhor não. Essa aqui é, é uma pós-verdade. <risos> um, Carlos, quando... Eu vou, vou já abrir a palavra também para o Lucas dizer alguma coisa, se calhar pode uhum. ter aí perguntas. Mas é, eu queria noite. só... Apontar uma coisa, rápido, Lucas, que é, enquanto o Carlos estava a falar da, daquela questão do, do plano de sequência do Bazin e de, de, da ambiguidade do real, uh, ou seja, uh, tentando matizar essa, essa, essa ideia, que, ou, ou pelo menos a palavra que pode ser enganosa, não é, de, de real e de verdade como se fosse uma imposição, não é disso que, que Bazin fala, pelo contrário, e eu pensava, talvez a ambiguidade é que seja a verdade, não é? E, e portanto, nesse sentido, aquele, aquele segundo, aquela segunda forma de pós-verdade uh, ou aquela segunda, aquele segundo corpo de pós-verdade, que seria o mais convidativo, não é? Mais um, uh, lá está aquela uh, resistência à tirania das certezas. Parece essa, essa, este essa parece me pareceu muito relevante mas Lucas não sei se tens alguma pergunta ah, al hilo de lo que estava comentando Elena e também de lo que ha comentado Carlos antes queria poner un, un tema sobre la mesa para porque me interesa la la opinión tanto de Elena como Carlos que es é la posibilidad y también por relacionarlo con con el tema de nuestro especial no la posibilidad de que la cinefilia, la comunidad cinéfila, se esté convirtiendo en una burbuja. Eh, yo personalmente, yo siempre digo que no me importa que, que los cinéfilos eh, seamos una comunidad minoritaria. Me preocupa más que seamos una, una burbuja aislada, ¿no? porque me preocupa más que el, el cine, yo no lo veo tanto como el transmisor de una verdad en el sentido que sea como el transmisión como el cine lo veo más como la transmisión de una cultura compartida que creo que es importante y que tiene un valor humanístico para todo para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista yo veo con preocupación el hecho de que también un poco por cómo es la sociedad de hoy en día, ¿no? que se crean un poco esas burbujas en las redes sociales, etcétera, etcétera, que la cinefilia se aísle un poco en forma de burbuja. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, yo Carlos. si puedo. Sí. Eh, eh, a ver, yo creo que en lo, en lo que está diciendo Lucas ahora, yo no sé, y eso es, no sé si abriría otro subcamino a lo que él estaba ya hablando, de lo que él estaba hablando, es decir, eh, yo no sé hasta qué punto. Todo eso se está convirtiendo en algo un poco inevitable, ¿no? por lo menos respecto a cierto tipo de cine. Y aquí entraríamos también en algunas de las cosas que, que ha dicho Elena o incluso de, de, en algunos de, de los elementos que ha puesto sobre la mesa ahora también Margarida. Eh, es decir, eh, determinada tendencia hacia un cierto tipo de cine que quiere seguir en la senda de lo que fue el cine clásico, luego el cine moderno, y ahora constituiría una herencia de todo eso, en cuanto al lenguaje, en cuanto al tratamiento también de la verdad o la ambigüedad, que luego podríamos hablar de eso, tal como lo ha planteado Margarida también, y yo lo hablaba antes. Eh, ese cine no sé hasta qué punto va a resultar inevitable, y esto creo que también entra en, en eh, o tiene que ver con lo que decía antes, Elena, no sé hasta qué punto va a ser inevitable que ese cine acabe siendo, no sé si una burbuja, pero algo más bien elitista, como, en, como ha sucedido en otros momentos de la historia con, con otras artes, ¿no? Que, que se han convertido en, en, en algo de una, de una minoría o que solo una minoría dispone de los conocimientos, las herramientas, la información, etcétera, etcétera. Necesarios para enfrentarse o para, o para entender eso. No sé hasta qué punto eso es inevitable, eso por un lado, y por otro lado, la conversión de lo que antes llamábamos cine en algo más abierto, pero también más pobre, quizá, ¿no? en cuanto a eh, desarrollo del lenguaje, en cuanto a desarrollo de todo lo que las posibilidades del cine hasta ahora habían podido dejar ver que podía hablar de sí ¿no? entonces a mí me preocupa también esta, esta cuestión de hasta qué punto un determinado tipo de cine va a convertirse en eh, patrimonio de una burbuja o patrimonio de una élite y otra cosa que viene del cine pero ya no sabremos si llamar cine o no y tampoco pasa nada con eso se puede llamar de otra manera o seguir llamándole cine y tampoco y tampoco pasa nada será un cine más mayoritario un cine el cine que ahora está evidentemente o bien convirtiéndose en series el lenguaje de series o bien eh, pasando eh, por el lenguaje del blockbuster etcétera etcétera etcétera otro otro tipo de cine que mmm, será ya evidentemente para una, para una mayoría y tal. Eh, es complicado esto porque parece que al hablar así a veces te estás arrogando una cierta postura también elitista, no es decir, la postura de decir, no, no, hay un cine que será el cine puro y ese quedará para unos pocos y ciertas evoluciones de lo que habíamos llamado cine, que ahora van por otros lados, pues se convertirán en pasto de, de, de, lo, de lo popular, ¿no? Es es es complicado, pero yo creo que ese es uno de los mmm, intríngulis, una de las encrucijadas. Eh, en las que estamos ahora, que, que a mí más me interesa también ¿no? en qué va a convertirse todo eso y eso tiene que ver con, con, con la verdad con la posverdad y con, y, con cualquiera de estas, y con cualquiera de estos términos ¿no? es decir eh, de qué modo un lenguaje que, por volver a lo que decía antes alguien como ser, y tú yo creo que si he entendido bien, creo que tu Margarita lo, lo resumías muy bien cuando mmm, decías bueno, es que igual eh, la verdad era la ambigüedad La ambigüedad era la verdad. Pues quizás sí. Quizás se está perdiendo esa ambigüedad, quizás se está perdiendo esa complejidad, pero quizá a la vez, al reivindicar esa ambigüedad, esa complejidad de un determinado lenguaje, nos estamos volviendo elitistas. Entonces, todo eso... Creo que yo no tengo la solución, la, lo confieso por ahora, no tengo la solución, pero me parece que es algo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la historia del cine, tiene que ver con la teoría del cine, tiene que ver con la sociología del cine, tiene que ver con muchísimas cosas que yo no domino tampoco y por lo tanto también soy incapaz, por lo tanto, de moverme por todo eso con, con una cierta soltura. Pero sí que son cosas que me van dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo Y que creo, como decía antes, que están en el quid en el de la cuestión de mucho de lo que puede pasar en el, en el futuro, ¿no? que por otra parte no sabemos qué va a ser. Elena, uh, comentarios también a esta. tanto a la pregunta do Lucas quanto a la respuesta do Carlos. Yo, o que yo tengo tentado baterme uh, un bocadinho ingloriamente portanto é uma luta um bocadinho, <coughs> peço desculpa, eu, que eu também não sei onde é que me vai levar e também num certo sentido, pergunto-me se não estou a ser um bocadinho, não digo elitista, mas paternalista, que às vezes pode ser ainda pior do que o elitismo, é pela necessidade de olhar para aquilo que pode ser, um, por um lado, um, um tempo um bocadinho mais longo, não é? Portanto, uh, que, que a gente não esteja à espera desta realidade fugaz que todos os dias vêm coisas ternos ao Facebook, ao Twitter, ou seja onde for, quer dizer, ao e-mail, não é? Uh, e, e, e que, e de facto, as novas gerações, sobretudo, aquilo passa, passa, passa, passa, passa. Portanto, mesmo do ponto de vista psicofísico, conseguir estar atento a um, a um filme, não é? Às vezes com um ritmo mais lento, que exija mais atenção, realmente é difícil, é preciso treinar, é preciso, é preciso aprender. A, a, a ter essa concentração, e os mais novos têm muita dificuldade hoje. Portanto, quando eu digo tempo um bocadinho mais longo, é também, é, é também não querermos resultados imediatos de algumas das coisas que, que são boas, que fazemos, não é? Acreditamos que são boas. E nesse sentido tenho-me tenho batido um bocadinho pelas por políticas públicas que eu acho que, no caso do cinema, são também muito... são... são difíceis, uh, porque o cinema é, é, é caro, necessariamente, é... Uh, requer, portanto, tem uma ligação muito forte com a questão tecnológica, teve sempre, não é? É daí que vem, de resto, não é? Uh, e... Uh, e tem um lado, esse lado de mercado, de indústria, de entretenimento, de, não é? que, que também vai depois para lá do próprio, do, do próprio filme, portanto, do objeto filme. Não é? e, uh, e, o, e o que eu vejo, por exemplo, no caso das políticas públicas, é este peso muito grande, que é também um, que tem também uma razão financeira, é o que tem, precisa sempre de mais dinheiro. Há produção. E, portanto, nós temos muitos filmes fantásticos, digo eu, não, quer dizer, não sou eu que digo, porque alguns eu nem sei quais são, devo dizer, que, que têm dinheiro para ser produzidos, a gente pode depois discutir com os realizadores e os produtores se foi o dinheiro suficiente ou não, mas isso já é uma outra dimensão, e que nunca vêem, não é aqui não se diz a luz do dia, é mesmo a noite de uma sala, não é? Nem vem o streaming, nem, nem entra no streaming, porque não vão ter uh, gente que justifique o, o, o, essa minoria que o Carlos falava. Eu não sei se vai ser uma minoria, se isso acontecer, se será uma minoria capaz de alimentar o um mercado de streaming, não é? pode alimentar um, um filantropo que paga ali um canal de streaming só para estas coisas. Portanto, há aqui uma, um, um, um, como é que se diz, um, um entrecruzamento entre a arte de um lado e a economia da coisa, como a gente diz, do outro, não é? Porque eu, eu às vezes penso que quando a Europa... Uh, fala muito da Europa, União Europeia, não é de uh, uh, conseguir contrapor o seu cinema, o seu europeu. Estamos a falar assim nem sequer é o tradicional cinema europeu de arte e tal é cinema feito na Europa, não é? Portanto já estamos a descer, ao oh Carlos, não é? Já estamos a vir cá para baixo ao cinema americano. Eu não tenho muitas dúvidas que uma das principais razões, e mesmo económica, porque esse cinema de, de, de, não é? de streaming, de sala, de centro comercial, etc., de facto ele dá muito dinheiro e traz muitas coisas à volta, essas sim até podem ser culturais, por exemplo, levou os Estados Unidos a todo o mundo, não é, a China está a investir no cinema como se não houvesse amanhã, não é, portanto, eu o que tenho Nessa questão de, de uh, eu, eu acho que a gente tem que olhar, tem que ter, eu quando digo políticas públicas não estou a dizer só mais dinheiro, às vezes até nem é mais dinheiro, é outra forma de o distribuir. E é também envolver as pessoas, não é? Quer dizer, envolver pequenas comunidades. O cinema não comercial, voltamos à questão da bocado ir envolvendo gente, gente nova, não é? Que possa, de facto, que possa dizer, não gosto. É assim que eu costumo dizer aos meus alunos. Mas o que eu quero é que eles digam, não gosto, porque foram ver. Não é não gosto, porque aquilo deve ser não é? uma chatice. Portanto, eu, eu estou a misturar as duas coisas um bocado, mas, de facto, eu acho que isto não se resolve sem a gente discutir o que é também, o que são as prioridades do ponto de vista de cinemas nacionais, de, de cinemas nacionais no sentido de políticas públicas que apoiam a produção e a exibição, eh, eh, parcerias internacionais, quer dizer, o cinema tem um lado de justamente tecnologia e, e mercado, é, é, um, um filme é quase uma grande empresa. Durante ali o tempo de fazer o filme, é uma empresa enorme. Às vezes são centenas e centenas de pessoas, não é? Portanto, é uma coisa complicada, não é como uma peça de teatro. E eu não sei se as políticas públicas que agora têm andado a tentar medir muita coisa, eu tenho muito medo das medidas, porque as medidas, algumas medidas também são pós-verdades, inverdades e muito abstratas, e de facto são ainda mais ficção do que, do que alguns filmes, não é? Que é, anda-se a medir muito se vale a pena apoiar cinema, se não vale, se as produções feitas, não é, apoiadas por, por dinheiro público, se têm depois um percurso internacional que justifica, ora isto é economia, não é cultura, não é arte, não é? Porque eu, a arte, apoio, não é para ir uh, render muito dinheiro. Pode ser muito interessante como identidade, símbolo, até sentido comunitário. Não é para eu ganhar dinheiro. É? E isto é uma questão muito séria no caso do cinema, em que eu acho que a maior parte das questões ligadas a exibição, nomeadamente, não tem relação nenhuma com a produção. A produção é mais facilmente controlável pelos Estados e pelos dinheiros públicos e por regras de concursos. A distribuição não é, acho eu, e portanto, quando chegamos à exibição, ela está, na maior parte dos casos, ou cativa da grande indústria, ou cativa de distribuidores, que é quem tem o poder sobre os filmes que saíram, não é? Mas, mas então, desculpa, depois não me calo. <risos> não, uh, será que, então, uh, aqueles filmes que são... Vamos dizer, aquele cinema que é rentável é sempre um cinema que, que transmite ideologia? Para, para, para voltar um bocadinho àquilo que dizia o Carlos. Ou será que aquele cinema que transmite ideologia é aquele cinema que é rentável? Será que é incompatível? Um, Helena diz que não. Uh, eu pergunto também se o cinema não foi sempre, de alguma forma, um veículo de ideologia. Um, não digo uh, na sua totalidade, mas se não houve sempre um uso uh, político, uh, etc., do cinema, uh, Carlos. E, um, e também, uh, obviamente, estamos a falar em, em termos gerais ou parece, também me pode corrigir se, se não for o caso, que estamos a falar de uma degradação geral da linguagem cinematográfica, mas continuamos a ter continuamos a ter bom cinema e continuamos a ter bons exemplos e, de filmes, ou não, Carlos? Bom, bueno, é muito complicado se eu entendi bem todo o que estás planteando, porque era para, para muitíssimo. não sei se... Enlazando un poco lo que, lo que estaba diciendo Elena con lo que has empezado a decir tú, Margarida, eh, a mí se me estaba pasando por la cabeza ese entrecruzamiento entre arte e industria que ha esbozado un poco de manera muy inteligente, creo, creo Elena, y, y, y tiene razón en, en muchas cosas, creo. Eh, no sé hasta qué punto ya se dio... En, una, en un momento de, de la historia del cine, de manera absolutamente fructífera y, y creo que muy inspiradora para lo que fue eh, luego el cine, el cine posterior. Es, simple, es simplemente creo que el cine clásico de Hollywood, el entrecruzamiento perfecto entre lo que eh, quería ser una industria, y fue una industria, fue quizá la mayor industria que ha eh, que ha visto la historia, la historia del cine nunca, el Hollywood, el Hollywood de las grandes productoras clásicas y a la vez creadora de un lenguaje y creadora de un, eh, de un modo de arte o de un modo artístico con respecto al cine que de algún modo también es responsable de todo lo posterior, porque si decimos que el cine moderno surge como reacción a este cine clásico, ya tiene que ver inevitablemente con él, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gran pregunta yo creo que a esa hora, ¿se puede repetir eso? Es decir, ¿se puede, se puede repetir la, la eh, esa conjunción perfecta entre industria y arte, que fue el, el, el, cine clásico, el cine clásico de Hollywood, de la que aún ahora estamos, estamos aprendiendo, es eh, repetible ahora mismo, es reproducible, es, puede, puede suceder otra vez aquello. Yo soy muy escéptico <ríe> alrededor de eso, es decir, desde hace ya muchas décadas, desde hace ya muchos años, eh, el cine que verdaderamente quiere... Crear lenguajes, aunque sea dentro de una estructura industrial determinada, va por otros lados, va por otros lados en los que esas estructuras industriales son más pequeñas, en los que esos modos de producción son más modestos, en los que los modos de, de trabajo, incluso que se plantearon en el cine clásico de Hollywood, ya no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, no sé si con eso enlazo en la última parte de lo que preguntabas tú, y seguro que me estoy dejando muchas cosas, ya, ya me lo dirás. A partir de ahí, eh, lo que ocurre es que hay un determinado cine eh, en, la, en la actualidad que funciona a la manera de, por decirlo por una imagen bélica, si queréis, los francotiradores. ¿no? Y no tampoco digo nada nuevo al hablar de esto. Es decir,. Eh, gente que está con un pie en la industria o que de repente entra en la industria eh, para coger lo que necesita de ella y a partir de ahí hace el cine que quiere hacer. Es decir, existen este tipo de pactos, existen este tipo de, de, de eh, podríamos decir eh, colaboraciones entre lo que significa una industria que evidentemente ya no tiene nada que ver con aquella otra industria que es mucho más compleja mucho más adaptada a lo que significa el, el capitalismo en su fase en su fase actual y que yo ahora mismo soy incapaz de, de, de, de definir para eso creo que, que Elena tiene mucho más tiene muchos más instrumentos que yo pero sí que yo en mi ingenuidad ante esto sí que veo un poco eso no una industria también muy fragmentada una industria muy que va por muchos, por muchos lados, por mucho también que en determinados eh, momentos y en determinados lugares se intente unificar, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cine europeo? Por ejemplo, hay una academia del cine europeo, pero realmente hay un cine europeo. ¿Podemos definir el cine europeo de alguna manera que no sea, desde ese punto de vista, voluntariosamente económico? Pero no sé ni siquiera si desde ahí se puede hacer. Eh, entonces a partir de esa industria fragmentada, de esa industria que ya no es una única industria, mmm, surgen estos estos pactos, surge este este tipo eh, de cine que mmm, a la vez puede y aquí volveríamos un poco a esa colaboración de la que hablaba antes, o esa especie de entrecruzamiento del que también hablaba hablaba Elena, del que pueden surgir eh, Renovaciones del lenguaje cinematográfico, eh, nuevas visiones de lo que significa trabajar con imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Que creo que mmm, sigue siendo el, el, el, la, la labor del cine, ¿no? incluso desde un punto de vista ideológico. Y aquí creo que enlazo con otra de las cosas que, que, decías, que decías tú. ¿no? Es decir, mmm, quizá en determinado cine contemporáneo, eh, la ideología va por delante de la forma. Mm, y no sé hasta qué punto, evidentemente ahí entraríamos en una discusión quizá infinita, pero no sé hasta qué punto podríamos eh, decir o defender que toda ideología depende de una forma. Y que es la forma la que, crea, la que crea ideología. Es decir, esto me recuerda mucho, por ejemplo, las, las ciertas discusiones, leía el otro día, ¿no? Eh, en, en los años 70, en torno a determinado cine político de los años 70, como por, por ejemplo ahora el cine de Costa Gabras. Eh, películas en aquel momento como Z, Estado de sitio, que eran películas ideológicamente, en apariencia, muy combativas, Pero cierta crítica de izquierdas de aquel momento le reprochaba a Costa Gabras que estaba utilizando el lenguaje del poder, el lenguaje del cine industrial mayoritario, para hablar de temas supuestamente progresistas, de una ideología de izquierdas en aquel momento, etcétera, etcétera. Claro, esta es otra cuestión importante, me parece a mí, y en la que estamos otra vez inmersos, ¿no? es decir, esa cuestión de forma, ideología y a partir de cuándo o de cuánto, de qué momento una se puede mm, desligar de la otra para andar en solitario o no. Eh, bueno, yo creo que ya vamos eh, justos, así que, eh, Elena, eh, algún, alguna alguna nota sobre esa cuestión de essa incompatibilidade, ou não, entre, entre a indústria e ah, a bom Bom, já, isso já foi, já foi introduzido até por si, mas so, agora sobre estas, estas notas do, do Carlos. Eu, eu acho que não é incompatível e concordo com o que o Carlos disse. Tenho uma leitura que me vão desculpar no sentido de eu não ser, de facto, uma tão especializada em cinema como vocês todos são, e, portanto, posso estar a, a, a fazer um bias na minha leitura. Um viés. Um, vi, um viés. A, a gente depois não sabe <risos> falar nem português, nada. nem inglês, nada, zero. É horrível. Um, que é, quer dizer, eu acho que o que aconteceu com o livro é repetível, e é aí que eu peço desculpa se estiver a ser muito primária, não é? Assim, preto, branco. Porque o porque ele de facto, chegou, não é? chegou cedo e conseguiu ir impondo, não é? E, portanto, teve aqui uma capacidade, uma capacidade, que, que, é, que é uma qualidade, evidentemente, de ir marcando Uh, uh, quase sem concorrência, digamos assim, aquilo que era o cinema. Enquanto nós, de facto, na Europa, de uma forma geral, como o Carlos dizia, uh, nunca tivemos uma indústria tão forte, do ponto de vista industrial, não é? Sempre muito fragmentada, depois o facto de ser mais artística também também tende a conduzir à fragmentação, isto quando toca. Eu vou dizer uma coisa que não queria que aparecesse descontextualizada que é quando toca a dinheiro, ah, fusões, aquisições, as empresas juntam-se. Quando toca a outras coisas, sejam elas quais forem, nomeadamente a questões de ordem mais cultural, estética, não é? artística, são questões muito mais singulares. E, e isso também favoreceu a fragmentação europeia. não é? Quer dizer, ou nunca a resolveu do ponto de vista de conseguir não quer dizer que não tenha inovado, que inovou, evidentemente, e marcou determinado tipo de cinema. Algum tipo de cinema europeu não, não há uma, eu também acho que não há uma identidade de cinema europeu. Eu acho que uh, a maior parte das pessoas conhece uh, quem, quem gosta de cinema, e quem mais ou menos conhece o cinema, gosta de determinados realizadores, ou admira, ou, ou conhece, não é? independentemente de eles serem europeus ou africanos, não é? Portanto, não é uma questão de identidade europeia, no sentido estrito, eu estou totalmente de acordo com o Carlos, pelo menos numa certa imagem. Portanto, nós, de facto, também não... também é, essa ideia de que podíamos ir produzindo algum cinema um bocadinho mais de autor, mais artístico, também não ajudou a ver ali depois alianças económicas, vamos dizer assim, só para simplificar, não é? Agora, eu, por exemplo, eu, eu preocupo-me, eu gostava muito de ver num país como Portugal, que é assim pequenino, não é? Um bocadinho daquilo que a França faz com o cinema dela, claro que gostava, porque é muito dinheiro, aquelas salas pequeninas para se ver cinema, Uh, enfim, há muita coisa vocês sabem isso melhor que eu, com certeza não preciso de elencar claro que eu gostava mas eu também me preocupo digamos assim porque países como a França do ponto de vista daquilo que fazem com o seu a sua política, não é? para pública, digamos assim neste caso para a cultura e as artes são de facto são uh, referências para outros países e, por exemplo, o que a França está a fazer, que tem tido muita visibilidade justamente nesse tal cinema ou no entretenimento mais largo, é querer-se afirmar como um país que faz comédias. Os filmes franceses são... Que eu, eu até acho que as comédias francesas não colhem muito no mercado, mas isso já não sei e não quero saber, não... não. Até acho que não, que eles vão ter que mudar o tipo de comédia francesa, porque, mas isso é outra coisa, não é discussão para aqui. Mas quer dizer, quando eles aparecem com este tipo de, de nas festas do cinema francês que há em tantos países, portanto, em segmentos que são de facto para cinema de qualidade, de, não, é? não é para ir para os centros comerciais, e eles apresentam-se assim. O cinema francês já não é o que era, Uh, não é? Isso preocupa-me, isso preocupa-me de facto, porque uh, eu, eu costumo dizer a propósito de coisas muito diferentes que quando a França capitular, a Europa capitula. Às vezes tenho um bocadinho mais de esperança nos nórdicos, apesar dos extremismos nos países nórdicos também não estarem muito, nós começámos aqui também com essa referência aos extremismos não é? ah, e às vezes tenho mais esperança nos países nórdicos, porque, porque estes países, como a França, por exemplo, eu tenho colegas, às vezes também não queria que isto fosse assim publicitado desta maneira tão clara, não é? estamos a gravar, mas às vezes colegas que me dizem que Ai, porque a França não é uma coisa que não é para comprar, o que interessa é o... São outros países, é a maioria. Pois, mas a verdade é que a França apresenta só o mundo assim. O cinema francês já não é o que era. É um slogan de várias iniciativas que eu vi, que são promovidas pelas embaixadas francesas, onde vão fazer, mostrar filmes franceses. Isto é mercado, não é arte. E eu não acho, de facto, eu não tenho a certeza que não temos, nenhum nós tem, acho eu, nem sequer a ilusão que o caráter mais artístico e puro é sempre bom. Eu, eu não acredito que a arte não é sempre boa, não é só a propaganda do mercado, também temos propaganda muito boa, não é? Sabemos disso. Temos filmes fantásticos que foram feitos como propaganda, não é? E, e, e foram feitos com tomadas de posição muito claras, mas tomadas de posição de propaganda, não é só a questão ideológica. Eu não, não acho que a arte, per si, seja a salvação do mundo. Já não acredito nisso, se calhar estou a ficar muito velha, não sei. Mas acho que pode ajudar e pode ajudar se tiver, se tiver por um lado Justamente gente a pensar as tais políticas, que não são sempre uma questão de dinheiro, são uma questão de pensar o que é que a gente quer. Às vezes são, às vezes a gente, é evidente que isso implica mais dinheiro, mas nem sempre é uma questão de dinheiro. E também, se a gente conseguir ter mediadores, no início a Margarida falava dos programadores dos programadores, mas de muitos outros mediadores, quer dizer, os sócios de um cine clube ou de uma associação. Porque, porque sem essas camadas, não é? Ou layers, ou como se diz, também não vale a pena, não é? Quer dizer, não responder. vamos... Exatamente. E, e isso eu acho que também é responsabilidade dos artistas, não é? Sim. Não é só dos produtores ou dos, dos, dos uh, programadores, é também dos artistas, eles próprios. Sim. Eu, pois, uh, muito. Não, aliás, acho que se ninguém uh, quiser acrescentar mais nada, eu acho que esta nota uh, positiva da Helena, de que... De que a arte, e neste caso falamos do cinema, mesmo que não salve, pode ajudar, um, é um corolário, é um, é um corolário interessante para a nossa conversa. Claro que para, para isso precisa é de ser mesmo arte, não é? E, e aí, um, aí entramos mais no, no domínio do que, do que dizia o Carlos e, e de, de, de uma certa um, necessidade de linguagem. Um, enfim, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu estou muitíssimo satisfeita com as vossas contribuições. Uh, e, e agradeço muito a presença de todos, um, em nome do Cine Club, e acredito que o Lucas também o faça em nome da Trânsito. E... Em, nome é, em nome é Trânsito. Sim. Uh, e, enfim, se, se ninguém tiver nada... A acrescentar, se calhar despedimos-nos. Eu quero agradecer, que eu não agradeci no início, uhum. Uhum, quero sobretudo agradecer esta possibilidade, não só a Margarida conhecê-la face to face, Sim. Uh, mas quero ao Carlos, quero ao Lucas e, sobretudo, agradecer esta, esta espécie de intrusa que eu sou. De facto, eu, a Margarida sabe, eu não sou de facto uma especialista. Em, eu trabalho em muitas áreas, portanto, de repente eu não posso saber de todas, uh, evidentemente, em profundidade. E, e, e, desse ponto de vista, agradeço muito terem deixado vir assim uma amadora falar com quem sabe tanto de cinema. Portanto, muito obrigada. Com muito prazer. Muitas gracias igualmente. Ha sido, eu creio, um diálogo, um coloquio muito. Muy enriquecedor para, para todos y del que pueden surgir aún muchas cosas. Yo insisto en que el camino está abierto aún. Sí. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos y continuamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias Buenas noches, a todos. noches. Gracias. Buenas